É, fui procurado por um partido para fazer a prestação de contas. Observei que ele só tem uma única conta aberta e que tem movimento nessa conta. Como é que eu vou saber se é uma conta ordinária do partido ou é a conta obrigatória doações para a campanha? Não há nenhuma identificação na conta. Perguntei no banco, eles também não sabem. Bom, uma forma fácil de você saber se essa conta é a de campanha ou a ordinária é você tentar saber se esses recursos que foram movimentados foram recursos que foram utilizados na manutenção do partido ou foram sobras de campanha ali recepcionadas, é, que também é na conta outros recursos. Ou será que essa conta doações de campanha é aquela conta que simplesmente funcionou para fazer repasse para os candidatos. Entrou recurso na direção partidária, a direção utilizou essa conta para repassar aos candidatos. Primeira dica importante, a conta doações de campanha ela é uma conta, basicamente, né, é, prementemente, de saída. Ela, ela não é uma conta de entrada. Recursos da conta, a não ser do próprio partido, quando vem, dá outros recursos, passa pela doações de campanha para passar aos candidatos, para fazer esses repasses. Se tiver dinheiro de candidato entrando nessa conta, muito provavelmente essa conta, se foi feita da forma correta, é a conta ordinária, outros recursos da manutenção do partido. tá? Ah, o dinheiro que eu vi que movimentou lá foi para pagar aluguel, água de luz, telefone, internet, a internet para transmitir o SPCA, né? Que vocês podem ser questionados, podem ser questionados. E informação falsa de declaração de ausência de movimentação financeira, você sabe que submete as penas do 350 do Código e lá no artigo 47 da 23.604, Suspende os fundos, mas voltando lá nas contas, observa o que, que foi movimentado. Tenta classificar, tenta separar que dinheiro foi aquele que entrou, que dinheiro foi aquele que saiu. Se foi contribuição de filiados, né? e por aí você vai tentar identificar que conta é essa.